1009. Sendo assim, as penas jamais serão impostas por toda a eternidade. Interrogai o vosso bom senso, a vossa razão, e perguntai-lhes se uma condenação perpétua, motivada por alguns momentos de erro, não seria a negação da bondade de Deus. Que é, de fato, a duração da vida, ainda quando de cem anos em face da eternidade? Eternidade. Compreendeis bem esta palavra? Sofrimentos, torturas sem fim, sem esperanças, por causa de algumas faltas? O vosso juízo não repele semelhante ideia? Que os antigos tenham considerado o Senhor do Universo um Deus terrível, ciumento e vingativo é compreensível. Na ignorância em que se achavam, atribuíram à divindade as paixões dos homens. Mas não é esse o Deus dos cristãos, que coloca o amor, a caridade, a misericórdia, o esquecimento das ofensas entre as principais virtudes. Poderiam faltar-lhe as qualidades que ele mesmo estabeleceu como um dever às suas criaturas? Não haverá contradição em lhe atribuir a bondade infinita e a vingança infinita. Dizeis que, antes de tudo, Ele é justo e que o homem não compreende a sua justiça. Mas a justiça não exclui a bondade, e Ele não seria bom se condenasse apenas horríveis, perpétuas, a maioria das suas criaturas poderia fazer da justiça uma obrigação para seus filhos, se não lhes desse os meios de compreendê-la? Aliás, a sublimidade da justiça, aliada à bondade, não consiste em fazer que a duração das penas dependa dos esforços do culpado para melhorar-se? Aí é que se encontra a verdade deste preceito. A cada um segundo as suas obras. Santo Agostinho.